Olá pessoal, dando continuidade aqui a nossa playlist é, pacote esp nós vamos aprender mais uma função desse pacote nós vamos aprender como que a gente consegue abrir imagens aqui dentro do RStudio para a imagem aparecer tal como essa que está aqui na nossa direita inferior então a gente tem aqui uma pasta onde tem essas fotos que a gente quer abrir né? é, então basta vocês colocar o endereço, copiar o endereço da pasta onde está o arquivo que a gente deseja abrir, vim aqui dentro do R, né, se precisa, abre um novo script, eu só vi nesse sinalzinho de mais e vim R script e escrever. É, 7 abre parênteses, abre aspas, vou colar aqui, né, vou inverter as barras de direção, então só vou colocar a barra virada para a esquerda, substituir para a barra virada à direita. Substituir todos, OK, né, virou as barras de direção, dá um Ctrl Enter. Se a gente quiser apagar a memória do R, eu posso clicar aqui na vassourinha, e em sim, vou conseguir apagar essa memória. E agora, nós vamos ativar o pacote, que é o SP Image. É, a partir desse pacote, nós vamos conseguir abrir a imagem. Então vou criar um objeto que vou chamar de M, poderia ter qualquer nome, igual a read, Image, abre aspas, aperto o tab, e vou selecionar dentre os arquivos que aparecem aqui, né, que são os arquivos que a gente tem dentro dessa pasta, chamada Exemplo, nós vamos selecionar o arquivo que a gente quer abrir. Então vou clicar nesse primeiro aqui. Vou dar CTRL ENTER. Aí a gente pode ver que vai aparecer aqui o nosso objeto. Né? Se eu apertar a setinha, até aparecem aqui algumas informações dessa imagem. É, para aparecer essa imagem aqui à direita, a gente pode fazer de duas formas diferentes. Eu posso vir aqui, colocar uma vírgula e acrescentar. Plot igual a show. Vou dar um Ctrl Enter. E aí vai aparecer a nossa imagem aqui à direita. Uma outra forma, vou até sair daqui para vocês verem, é a gente colocar plot image, e aqui colocar o objeto chamado im dentro. Então, o ctrl enter, também vai aparecer aqui a imagem para a gente, tudo bem? É, então, não deixe de assistir os outros vídeos que a gente tem aqui nessa playlist, que a gente está colocando muitos materiais interessantes, né? todas as funções desse pacote que é muito útil para análise de imagens, tudo bem? Então, é isso pessoal, até a próxima aula.